Olá a todos, daqui o Williams Amzalag. Quero dar-lhes boas-vindas ao nosso segundo episódio da Genesse Longevidade. Genes, we Eu tenho algumas boas notícias para si. Todos os dias, nossa vida é estendida por mais 6 horas. Sim, 6 horas mais. Um aumento de 25%. Em 100 anos, entre 1900 e 2000, saltou de 45 anos de esperança de vida média para quase 85 anos. Porquê? Porque temos uma saúde melhor. Mas o que significa ter uma saúde melhor. Esta palavra saúde é tão importante para nós que realmente precisam entender o seu significado. Você sabe, saúde foi sempre a grande preocupação de todas as sociedades. Os antigos gregos acreditavam que a saúde era o resultado de um perfeito equilíbrio físico. Para os indianos, ser saudável significa estar em harmonia com a natureza, os anciões chineses que acreditam que a saúde é um reflexo da energia vital ao qual chamam Qi. A abordagem ocidental foca-se principalmente nas doenças e seus tratamentos e com este conceito, baseado na ciência e na experimentação, milhões de vidas já foram salvas e a esperança de vida aumentou drasticamente. Este aumento espetacular trouxe à nossa sociedade para uma nova maneira de pensar. Não se baseia mais apenas sobre o tratamento de doenças ou em salvar vidas, mas mais na qualidade de vida. Você sabe que a maioria das pessoas com saúde significa que não há doença, que eu não estou doente. Por isso eu sou saudável. Isso é errado. Todas as doenças crónicas levam anos para se tornarem detectáveis e são os nossos genes, nosso potencial excesso de peso, nossos hábitos alimentares, a nossa condição física, mental e emocional, que irá afetar de forma positiva ou negativa o nosso estado de saúde, mas isso não é o suficiente para realmente definir saúde. Cientistas precisam de mais um critério como quantificar saúde. Como definir critérios específicos que nos vão permitir dizer sou saudável ou estou com a saúde muito boa ou estou com a saúde perfeita. Para quantificar a saúde cientistas abordaram o problema de outra forma. Eles estudaram como o nosso corpo reage quando sujeito a alterações ou ao stress. Eles procuravam a nossa capacidade de voltar ao normal e quão rápido conseguimos fazê-lo. Após alterações ou após o stress. Eles chamaram a esta capacidade homeostase. Homeostase é definida como a habilidade do nosso corpo manter o estado de estabilidade apesar das constantes alterações dentro do seu ambiente. Esta é uma definição científica, mas a fim de entender este conceito fundamental, deixemos a nossa imaginação vaguear. Vamos supor, por exemplo, que todos nascemos num cabo de aço ligado a dois prédios muito altos. Os nossos pais e os pais deles eram acrobatas e viviam de forma permanente 24 horas por dia, sobre estes cabos. Para evitar que caíssem, eles devem permanentemente manter o seu equilíbrio dinâmico, que envolverá não só centenas de músculos no seu corpo, mas também todas as suas funções e os seus cinco sentidos. O seu cérebro terá que avaliar as suas escolhas estratégicas e a sua emoção deve ser gerida se o perigo o ameaçar. E Isto é permanentemente 24 horas por dia, sem intervalo. Isto é homeostase. A vida é uma batalha em curso, entre duas forças opostas, mas complementares. Por um lado, temos forças ativas, que facilitam a reação bioquímica, estimulam o gasto energético. E por outro lado, temos as forças adormecidas, que vai abrandar toda a reação bioquímica e o gasto de energia. O objetivo é alcançar um estado de alternância entre descanso e atividade. Homeostase é a resposta adequada a mudanças permanentes. E mudanças permanentes são o um núcleo da vida. O nosso corpo enfrenta milhares de mudanças por segundo e tem de rapidamente a recuperar o seu equilíbrio. Perder esta capacidade vai levar a doenças e ao envelhecimento. Então, finalmente, como podemos definir saúde? A saúde hoje é definida pela adaptabilidade do nosso corpo a mudanças permanentes. Esta adaptabilidade é alcançada através de um complexo, mas coerente, sistema organizacional que resultará em uma dinâmica, mas um constante desafio de equilíbrio. O declínio progressivo deste equilíbrio delicado levará a um abrandamento do desempenho do nosso corpo e, em consequência, ao aparecimento de doenças, incluindo o envelhecimento. Genesse entende a importância da homeostase e está a direcionar todos os seus produtos na sua capacidade de contribuir para restabelecer o equilíbrio. Por exemplo, Reserve ajuda a reparar o DNA, contrabalançando os danos do DNA. O Finity contribuirá para alongar os telómeros, para contrabalançar o encurtamento dos telómeros. Isto é geração jovem. O meu nome é William Amzalag e eu sou Geração Jovem. Obrigado e vemo-nos no próximo episódio.